It's me, Taya. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu ando muito desaparecida, eu sei, mas é por uma boa razão. Preciso de me encontrar e outras coisas que vocês vão descobrir num próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal. Mas hoje, como podem ver através do título, vamos falar sobre o meu cabelo, o meu crespo. Para quem não me conhece, eu sou a Taya. Algumas vezes atrás eu fui a um salão, estiquei meu cabelo crespo e voltei lisa. Yeah. um vídeo sobre isso postei aqui mas depois tive que tirar Ya, yeah, tive que tirar mas hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o meu cabelo como é que está o que é que eu tenho feito e o que eu vou começar a fazer no futuro né para melhorar o meu cabelo. Para o meu cabelo é assim, vou deixar aqui umas fotos e vídeos. Eu já tentei gravar esse vídeo umas 3 ou 4 vezes, então vou pegar os outros vídeos, vou começar por aqui para vocês terem mais uma ideia de como o meu cabelo está e as fotos que eu já tirei. Então, para começar, esse é meu cabelo no seu estado natural, mesmo estragado, ele parece tipo não está danificado, eu vou usar esse shampoo aqui, eu vou deixar uma foto da máscara que eu usei porque eu não deixei aqui, não sei porquê, meu cabelo está assim, isso é depois de lavar com shampoo e não usar nenhum produto, e aqui eu estou a passar a minha máscara da AfoG, que ajuda muito o cabelo esse vídeo foi gravado algumas semanas atrás, e meu cabelo melhorou um pouquinho mas ainda tem essas partes lisas, as partes lisas estão a cair, estão a, estão a partir mesmo o meu cabelo não está com um bom aspecto quando está molhado, mas quando está seco ainda consigo disfarçar aqui e aí, eu depois pus um saco e sentei por baixo de um secador e aqui podem ver o meu cabelo no seu estado natural, sem uh, creme, sem produtos, as pontas estão horríveis e é yeah, praticamente isso. E aqui podes ver a parte que está danificada, a parte que não está danificada. Esse cabelo aqui no vídeo foi o cabelo que saiu na primeira lavagem após de ter esticado o cabelo. E a foto é quando ela veio o cabelo ontem, dia 26 de dezembro. Podem ver uma diferença grande. Então, eu já estou com essas tranças há quase duas semanas. Eu sinceramente quero tirar, eu fiz as tranças sozinha. Se queres saber como é que eu fiz as tranças, eu tenho um tutorial aqui no canal. Vou deixar o link abaixo. Mas já! É. Deixa eu começar a falar sobre o meu cabelo. O meu cabelo tem, tem melhorado muito, porque no início estava muito, muito mal, muito horrível mesmo. Tinha muitas pontas lisas e o meu cabelo não estava a encolher, mas hoje em dia já encolhe um pouquinho mais, mas eu consigo sentir a diferença entre o cabelo que eu estiquei e o cabelo novo, que está a crescer agora. E a diferença hum, é grande. <risos> Felizmente, o que tem me salvado nesse tempo uh, foi fazer estilos protetores e usar carrapitos porque antigamente, mesmo com o meu cabelo saudável eu já não estava a conseguir fazer uh, Puff sem condições fica meio liso por vezes então eu fazia tipo afropuff, né? e aquilo começava a escorregar a fita começava a escorregar e eu não gostava da forma que ficava eu gosto mesmo do afropuff bem apertado aqui bem liso e depois puff mas não era o meu caso então eu deixei de usar o Afro afropuff já há um tempinho e depois de esticar o cabelo, estragar o cabelo, decidi si mesmo, e, ah, vou cortar o alfa por enquanto. Então tenho usado carrapitos e felizmente, felizmente, o carrapito tem sido o meu go-to. O carrapito tem ajudado o meu cabelo a parecer assim meio saudável. Todo mundo está dizendo, ah não, o teu cabelo não está tão estragado, o quê? Eu se não usasse laca, uh, yeah, se eu não usasse laca e um, travínculas Sabes, eu fui a uma loja, eu disse travíncula, a senhora ficou tipo, hã? O que é travíncula? Vou deixar aqui uma, uma travíncula. Como é que vocês chamam isso? Tipo, de onde vocês estão? Eu luto constantemente com o cabelo. <risos> Tento fazer coisas assim para descontrair. Nesse momento eu tenho amado muito usar rapitos. Talvez então, faça um vídeo aqui a vos mostrar como é que eu faço, né, o processo. Meu cabelo está a crescer, meu cabelo está comprido, mas não completamente... Eu tenho notado que as pontas lisas estão a cair aos poucos então estou a pensar em talvez vou deixar o cabelo assim por um bom tempo e depois vou começar a cortar as pontas aos poucos porque eu não estou com vontade não estou com cabeça para fazer o big chop então vou continuar a fazer as minhas tranças vou continuar a fazer os carrapitos para sair até porque eu adoro andar de afro eu acho que fica muito bem meu cabelo não está tão, tão, tão cheio como antigamente mas já dá para fazer alguma coisa, you know? Para pessoas que estão na mesma situação que eu, eu aconselho trançar, fazer estilos protetores, dependendo de como tu usas o cabelo, eu aconselho também a fazer carrapitos. Eu pelo menos não faço fitagem, não faço essas coisas assim, eu só gosto mesmo do meu afro e tipo, eu não, não gosto muito de deixar o meu cabelo na sua textura mais natural, se posso dizer isso, porque o meu cabelo tem mais texturas diferentes e tem mais parte que faz mais o caracóis mas eu como gosto de cabelo assim afro, power, mesmo power eu penteio aquilo <risos> e yeah. não esqueçam de deixar um like, subscrever comentar e partilhar com os amigos bye